Round e aí pessoal, aqui é a Paloma Estou jogando nas ranqueadas Estou jogando com o Zangief Enfrentando um Cag. É, o Kage é o rio do mal Meu Porra. Meu clássico aqui Tá pera do mal mesmo. Saiu até do meu do meu golpe do urso. Ele não para. Meu, você vai ver. Deixa eu chegar perto de você. Ai, ai. Tô bem atenta aqui na sua jogada. Que ficar tonto aí. Eita, abriu! Tinha, tinha que adivinhar mesmo que ele ia levantar desesperado. Mas também... Não tinha nem vida direito. Que isso? Só quieta! Fica lá. Você mudou de lado, né, seu esperto? Nossa. É soltando toda a magia, né? E o seu poder. Deixa esse cara de perigo. Essa magia do mal. Tá um pilão! o filão! Olha aí! You win! Round one! Fight! Eu preciso vencer! Vai que eu consigo aumentar aqui os meus pontos e. E mudar aqui me aliga! De cada roubeiro. Olha, o cara saiu bem, né? Meu, eu tô apanhando. Só falta ele ganhar. Tá, então, eu errei meu bloque ali. Ah. Opa, coitado de mim! recuperar. Olha! Você me agarrou. Pessoal, eu agradeço a vocês que estão me acompanhando, estão se inscrevendo, os que já são inscritos. nosso, eu agradeço de coração. Fica quieto, cague ele já tá morrendo aqui. Só falta mais um golpe. Nossa, meu. Me deixa! Como assim? Ah, não, né, cara? Olha! Gente, eu já tava.. Eu estava praticamente ganhando. O cara. Meu, o cara foi foda. Jogou o rei. Mas eu consegui vencer, ainda bem O cara não tá Brincadeira aqui não Perdão. Tô indo pra cima aqui, ó O cara é virado Virado aqui, dá coisa ruim Eita Eita Puxa vida! Vai dar igual o outro. Eu preciso fazer alguma coisa. Quando dá vou dar os golpes dele, é para matar logo. Eu já tô ligada nisso. Olha, eu fui dar o pilão e fiquei no vácuo. Ah! Não acredito! Meu, foi boa. Vai, foi boa. Foi boa, ganha isso. Gente, o cara enganou, deu especial. E eu morri com tudo. Tudo cheio. <risos> Não tem de usar. Round one. Agora é o desempate. Tá um a um. Pessoal, esse jogo é muito legal para quem nunca jogou. Vale a pena tentar. Porra, que, que chutada! Não tinha aqui, senão o cara. Farofa! Já levantou na farofa! Olha. Agora tchau, amigo! Já era sua vez! Uh! Round two. Meu, tem que acabar logo com isso. Está bem folgado esse cara. Ah, já deu, já deu seu combo. Deus, isso erra um pouquinho. <risos> uh! Meu. Agarrar e acabar logo com isso Se esse cara vir Gente, começou hum, Só tem um risco pra matá-lo E ele não deixa Ai, ai Um farofa e tudo deu, deu tudo Eu não acredito meu, o cara tá jogando bem. Eu, eu acho. Conseguiu virar a jogada, meu. Não posso deixar isso acontecer, não. uma aqui agarrão do urso. não usada Tá tonto. Não ficou. Agora ficou. Meu, tchau, amigo. Tchau, tchau. Vai ter que ser perfeito. Ah! É, é, não pode. Não tem fact, nada. O cara ficou bravo. Gente, o cara tá sem vida. Quer o quê? Quer virar de novo o win. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e comentar. Deixe seu like também. Então até mais. Tchau! <mulha>